Então agora vamos pro test drive e vamos ver o tempo de aquecimento, né? Normalmente o Pax parece assim, aquecer um pouco mais rápido do que o G-Pen, Vou pôr eles na máxima temperatura para ver quem ambos estão carregados. E é lógico que esse aqui está com meio tanque, então pode ser que ele carregue mais rápido porque tem menos quantidade. E vamos ver qual é o resultado, né? Valendo Os dois estão carregando E o cronômetro já foi Esqueci de pôr cronômetro, que beleza né? Então eu pus os dois Na temperatura máxima Vamos ver aqui quanto tempo eles levam E né, qual o resultado para vocês poderem ver na prática O Pax com 30 segundos Tá pronto E o g Ainda tá carregando O Pax eu sei que ele Normalmente, né, quando já está bom, ele vai estar tá verde, mas eu costumo deixar ele um pouco mais, porque ele fica um pouco melhor depois. Que você espera um pouco. Então vamos ver. Saúde, aqueles 420. Cheers. Muito bom. O G-Pen também deu 10 segundos e já estava pronto, né? Leva um pouquinho a mais às vezes para chegar na temperatura, né? De zero até a temperatura desejada, máxima. Vamos ver. Já diferente a primeira primeiro puff, né, com a primeira vaporizada com o GP, eu senti já um gosto pouquinho, já um pouquinho mais amargo, né? O pax ele já vem um gosto já um pouquinho melhor, não sei como dizer. O G-Pen ele vem a temperatura também é um pouco mais forte, né? Na máxima temperatura. Vou abaixar ele um pouco agora e deixar ele carregando. O Pax tá em stand-by, na máxima temperatura. Eu acho que o Pax tem uma temperatura um pouco mais fraca, assim. É, isso tudo sem usar app nenhum, né? na, Só na mão mas na prática. É, galera. Um... O Pax, desde a primeira puff, do primeira vaporizada, o sabor veio excelente E mesmo na máxima temperatura veio ok, muito bom, muito agradável E mais saudável, né, do que qualquer fumaça Mas é aí que tá, chegando uns momentos como esse, na máxima temperatura E o bucal começa a dar uma esquentada né? É, como vocês podem ver é um bucal, aquele bucal mais comprido Depois eu vou mostrar no detalhe E vou mostrar tirando a capinha O tubo por onde passa o vapor, ele não é centralizado Ele é meio para o lado, né? porque a bateria fica de um lado aqui E, e, e ele passa pro o outro lado Quando ele chega aqui, vem mais vapor de um lado do que o outro e esse lado que vem o vapor vem muito quente, às vezes chega a queimar esse é um lado contra Mas em questão sabor, sabe? Vapor Sensacional Nisso que eu fiquei falando, a gente fiquei testando o Pax O G-Pen, né? assim como o Pax, ele se desliga depois de um tempo Se não mexido, né? ou se não vaporizado Então vou pôr vaporiz... vou ele para aquecer de novo E aí vou deixar em standby o Pax Voltando pro G-Pen Lembrando que né, em ambos eu estou usando ervas secas, ervas finas, derivadas e depois vou fazer aí outros vídeos né, em demonstração que tipos de ervas você pode vaporizar assim como você faz um chá né, saudável e A Vaporização também é como se fosse quando você faz uma inalação quando você faz a inalação quando era criança vem aquele vaporzinho gostoso do soro só que aí com ervas né, você tem erva de camomila, tem ervas de variados tipos que também vão dar as mesmas sensações e benefícios da erva como se você fizesse um chá também GPEN, fluxo ok, uh, sabor também ok, mais um pouquinho mais uh, amargo do que o PAX Desquentar, esquentar, tipo, a boca em nenhum momento chega a queimar, sabe? Que nem no PAX, isso é uma parte positiva do GPEN E às vezes eu sinto que o vapor no g também é um pouco maior, assim como o fluxo é um pouco maior no g do que no Pax. É, em questão sabor, com certeza o Pax é muito melhor. Vapor, quantidade de vapor só tá assim porque eu fiz uma modificação aqui na pecinha de baixo, certo? senão Seria menos fluxo de ar e menos vapor, então, são quantidade de vapor do pra GPM Elite, sabor Pax e a praticidade, ambos são práticos, certo? O GPM prático porque ele ainda você tem só três botões, um para ligar e desligar e outros para você escolher a temperatura que você deseja. O Pax já no caso é só um botão, é mais simples ainda, mais prático e ele tem um, talvez uma inteligência maior. Né? Você usando um botão, vendo pelos LEDs, você consegue controlar ele totalmente sem precisar do, do aplicativo e do celular. Né? Você deixa ele em stand-by, quando você pega ele de novo, ele nesse momento que ele faz em stand-by, ele diminui a temperatura para conservar mais o seu rolê e quando você segura nele de novo, ele começa a aquecer novamente para você fazer seu vapor né, na temperatura desejada então, questão praticidade, o Pax, ele tem mais inteligência, é um software talvez mais inteligente do que o GP então, minhas conclusões finais também sobre a temperatura e aquecimento na mão. Como eu já disse antes, na prática esquenta muito mais o Pax na mão do que o g Conclusão final, eu acredito que nenhum vaporizador é perfeito, né? Mesmo, por exemplo, que os dois são ótimos e vão ser ótimos investimentos para seu vapor, mas eles, por exemplo, são baterias únicas. Você não consegue trocar bateria, então isso é um lado não ok para os dois. Mas tirando isso, os dois são muito bons e, né, pra kit inicial, pra quem tá começando também ou pra quem já tá há muito tempo também, é, não vai se arrepender de comprar acho que nenhum dos dois porque os dois são muito bons, alta qualidade de fabricação. Minha opinião final é de que ambos são bons eu reparei que o pax ele acaba não deixando escurecer tanto o fumo, né? Depois o fumo depois de usado, né? Não chega a ficar preto e o gpm no caso ele já sim fica preto e não chega a ficar brasa, mas ele fica preto. Significa que ele consegue chegar nessa temperatura de e aproveitamento total do fumo maior talvez do que o pax, entende? O pax ele só faz né? Uma parte da, da vaporização, mas não chega a 100% que nem o GPEN, entende? Então acho que é uma questão de gosto, opinião, segundo né, as comparações que a gente fez para você decidir qual que é o melhor para o seu vapor, seu rolê e a opinião final é que com os dois você vai estar tá feliz, vai estar tá bom e vai ser bem mais saudável, bem mais saboroso e proveitoso do que se você fizesse seu cigarro de, né, de ervas, né, o tabaco é, com seda ou desses já comprados, né, já conhecidos, né, pronto. Então, qualquer um dos dois sempre vai ser uma ótima pedida um ótimo aproveitamento e uma ótima para sua saúde também né e é isso aí galera se eu tivesse que escolher então por final um dos dois provavelmente por gosto só eu escolheria o pax pelo sabor e durabilidade e escolheria o gp se fosse para maior aproveitamento do vapor beleza espero ter aí ajudado esclarecer de alguma forma né se ajudou de alguma forma já fico contente e é isso aí galera se você assistiu até agora se considere já um inscrito no nosso canal né? fica ligado aí para as novas novidades novos vídeos e vou fazer aí também uns vídeos sobre a utilização deles higienização que tipos de ervas você pode usar também nos seus vaporizadores para ter uma vida mais saudável com vapor e não fumaça beleza? Namaste. A gente se fala, a gente se vê no próximo vídeo. aí? E aí, Jack? O que tá fazendo aí, né?